Qual é o teu nome? Badico. Badeco? Badico? Badico. Badico. É ah, teu famoso Badico foi pescador? Meu, meu. Já ouvi falar muito de você. Badico, você ah, é de família toda buziana? né? buziana. Pai, mãe buziana, bisavô, avó, todo mundo. Buziano. De manguinhos? Manguinhos. Não, nasci na China Brava. Ah, nasci na China Brava? Na China, Rua da Brava, agora moro em Manguinhos há. há 100 anos. 50 anos. <risos> Por que, que saiu da Brava e veio para a Porque meu pai vendeu, lá, vendeu a casa lá e passamos para cá. Fizemos terreno aqui, fizemos a uma, uma casa na principal e hoje eu moro na Celeste. Você... teu pai vendeu o terreno, a casa para turista? Não, pessoal da terra mesmo. Ah, pessoal da terra mesmo? É. Me diga uma coisa, Bairdico, você... qual é o teu grau de instrução? Até a quarta série. Teus filhos? Meus filhos são todos formados. Todos universitários? Todos. Você fica feliz com isso? Eu fico. Eu pude dar o que, eu pude dar o que meu pai né, não pôde fazer por mim, mas eu já fiz. A educação que eu tenho foi meu pai e minha mãe que me deu, graças a Deus. E era igual o Vand, vivia mais no mar do que em terra. Agora, desde a na cidade, quem mandava mais eram os homens ou as mulheres? Ah, quando os homens estavam em casa eram é os homens, quando estavam no mar eram as mulheres. Mas ficava mais tempo no mar? Mais tempo no mar. Então Aí, quem, quem, mandava quem mandava mais? A mulher, mulher, tinha que cuidar dos filhos, cuidar da casa. Tinha homens que cuidava da roça, igual minha mãe, entendeu? Eu, moleque, eu tinha que ir para a roça de manhã e estudar tarde. A vida era assim. Enquanto, enquanto os maridos estavam no mar, os filhos com a mãe estavam na roça. Para tirar o sustento. Quem tocava a vida de búzios eram as mulheres? Eram as mulheres. Eles vão viver mais tempo no mar, mas também é uma coisa. Cada dia que chega, quando, um mês no mar, quando chegava em casa eram dois filhos. <risos> <risos> digo, como é que era Búzios que você viveu? Uma aldeia de pescadores. Uma aldeia de pescadores, tranquila, onde a gente podia sair, largar tudo aberto, voltar, ninguém mexia nada, entendeu? Hoje o búzios está mudado, é bom, né? evoluiu muito o busco, mas como aldeia de pescadores era o melhor. Você achava melhor? Eu achava melhor que era todo mundo conhecido, todo mundo família. E qualidade de vida? Coisa melhor. Coisa é melhor, é melhor para ver. Hoje é melhor? É. Porque hoje tem recurso para muitas coisas, antes não tinha. Né? Agora, naquela época fome vocês não passavam, não, né? Não, jeito algum. E hoje, se não conseguir emprego? Aí tá ferrado, com está machucado. Aí a fome vem. Barriga arrancou, tem que ter comida. Na época antes não se faltava, né? Ah, a gente ia na roça, arrancava um empinho uma batata, um feijão, entendeu? Tinha tudo, mamão, melancia, até, até, até os pais chegaram no mar, né? Quando os pais chegaram, a fartura. E agora, se não tiver emprego? Se não tiver emprego, estamos ferrados. Você encontra muita gente assim? Encontro. Eu de bujo mesmo. Só andando de bujo. Da rasa, bem formosa. Vamos. Aqui, dentro de, aqui dentro de manguinho mesmo, a gente encontra. Eu estou cansado de ajudar pessoas. Graças a Deus por isso dá pra gente ajudar, né? O próximo. E antes não acontecia? Antes não. Deus, antes nós éramos felizes e não sabia. <risos> <risos> Bom dia, qual é o teu nome completo? Silvandir Gonçalves da Costa. Você autoriza usar a tua entrevista na internet? Com certeza.